Alexa, ligar o Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao curso de automação residencial. As três fases aqui, pessoal, tá vendo? O junto geral. Então como é que eu faria a automação? O neutro, para ainda ligar a lâmpada. Zigbee tem uma economia de energia. Galera, então vamos lá, vamos falar sobre NS pena. Desligar esporte. Alexa. Desligar o corredor. Que é o Alexa. Desligar pendente. E agora eu vou desligar o principal. Alexa. Desligar principal. que é a casa do cliente. É uma mansão, na verdade, né, pessoal? com piscina então um lançamento bem bacana mesmo SOP quer dizer que é um interruptor de duas teclas, então observe a tecla O aciona essas duas lâmpadas e a tecla P aciona essa e essa então nesse cômodo aqui, já nesse início eu tenho um interruptor de duas teclas, você vai anotar aqui coloca aqui um de outro 4.680 4.680 Mondeu uhum. uma massa E dividendo em, em até 10 vezes No cartão Thank you. Mm -hmm. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um aula do curso de automação residencial. Aqui um ângulo melhor, a gente está Pessoal, nessa aula aqui nós estamos fazendo automação em um ambiente diferente. Aqui é uma igreja, nós somos convidados aqui para fazer a automação do templo. Então aqui nós temos aqui sistema de iluminação, que fizemos a automação de dois pontos. Que a gente vai estar mostrando a vocês. Também temos aqui é ar condicionado. São três máquinas de 60.000 BTU aqui instalados e temos duas TVs aqui que fica as proximidades. Eu vou estar mostrando aí para vocês nas imagens. Então eu vou estar mostrando a vocês aí é, os ar condicionados agora. Vocês estão observando aí os ar condicionados, e também agora as TVs que nós fizemos a automação. E o sistema de iluminação, certo? Como é apenas um galpão, é apenas um, um ponto, né? Um salão, é, então nós vamos estar utilizando, fazendo a automação apenas de um ponto aqui dentro. Ó, uhum. o uhum. uhum. uhum. uhum. uhum. Beleza. Uhum. para tomar, quase, né? Vou colocar aqui no L-Alt L Essa porta aqui não está energizada ainda O neutro E nós identificamos esses três aqui como os retornos Então pessoal, estamos aqui com o um aplicativo Gold Link aberto Controle RF o dispositivo então vamos adicionar primeiramente o dispositivo Eu aqui em adicionar o dispositivo alexa hora de acordar tudo bem alexa hora de dormir tudo bem olá pessoal tudo bom Estamos aqui mais um cliente. Agora estamos no estúdio de Pilates. <SILENCIO> vai ser virtual, então não vou abrir o parafuso, vou abrir a terceira sessão, certo? Então só apenas neutro, fase e a terceira seção. Vou clicar aqui ó, ligou novamente, Nesse lado, vou ligar agora do outro lado, ó, só um clique, ó. aqui, é, todos os detalhes são vocês vão perceber através desse vídeo, e nós vamos estar dando aqui informações bem importantes para vocês que são nossos alunos e que têm muito interesse nessa área de fechaduras eletrônicas. Então, vamos lá! <risos> Aqui é um relé, ele pode acionar até 10 amperes, então essa corrente é suficiente para a gente acionar uma beleza. E ali eu tenho uma saída de 12 volts, uma fonte de 12 volts. Então eu vou fazer aí a alimentação é, dessa plaquinha através disso aqui: vocês vão pegar de GND e de 12 e vamos interligar aqui em, nessas do, nesses dois bornes aqui, beleza? De alimentação já está conectado ele vai editar o ok? que a gente vai colocar motor portão ou portão né é vamos desejar aqui a gente está colocando o portão de frente concluído e, e ó aqui vamos apertar então, aqui é o pulso se você quiser parar o pulso ele para para fechar, vou parar no meio ali. Ó. Parei o portão. Beleza? Se eu apertar novamente, ele vai abrir. Todo. No fim de curso, fechar tudo agora. Vou fazer isso, beleza? Então, nós vamos estar aplicando essa fita de LED. Desligue Spot, Alexa. Desligue principal, Alexa. Ligue azul, Alexa. Ligue vermelho. Alexa, Ligue Verde. Então, galera, fizemos a configuração da fechadura no modo Zigbee. Aí, a desbloqueio. Remoto. Então, eu apertei. Vou colocar aqui minha senha. Beleza está aqui feito, tá processando, ó. Beleza, desbloqueou, ó. Processo. Mais uma aula do curso de automação Residencial certo? Aqui o botão speed de velocidade A gente altera a velocidade do ventilador Certo o, Esse cubo aqui Ele é um botão para é, Enviar água Para o sistema e refrigerar vocês viram aí o processo de cadastro do Prodlink, então nosso dispositivo já está cadastrado na rede Wi-Fi botão e iniciar olha como fica o Prodlink aguardando o botão ser apertado, então eu vou apertar aqui, ó oh, apertei ó, ele já recebeu aqui, pessoal, eu vou clicar aqui yes pronto ele vai ligar direto Acionou, beleza, agora eu vou alterar a velocidade, se ele está no máximo, vou colocar em médio, agora eu vou colocar em lá Nessa aula eu gostaria de comentar com vocês é, um defeito que existe em os equipamentos que nós recomendamos a vocês para fazer a instalação, que é o Sonoff Dimmer. O Sonoff Dimmer foi tema das nossas aulas e nós utilizamos ele para controle de luminosidade de lâmpada como também controle de velocidade de ventiladores, certo? Então qual o problema aí que está acontecendo com o Sonoff Dimmer que está quebrando muita cabeça por aí? Bem simples mesmo de se fazer, então você vai pegar aqui é, uma chave de chave Philips, né? vai poder encaixar aqui e fazer a abertura nosso então eu vou abrir ele aqui para vocês verem Bem fácil de abrir É um parafuso apenas Esse dispositivo é aqui já foi tema da nossa aula A gente já mostrou como ligar Como parametrizar certo? E As funções que ele realiza Então aqui já fiz A abertura do dispositivo Então tá aqui ó, a capinha Do, do dimmer e o parafuso Certo? E aqui é o circuito interno dele Beleza? Bem-vindos a mais uma aula do curso de automação residencial. Então pessoal, como foi tema também em nossas aulas, aqui eu tenho um triway, certo? Fazendo um triway aí com o principal, esses rasgos que nós temos aqui e também com as lâmpadas LED que estão ali é, na parede Que eu chamo de spot Diminui o volume Para menos 20 Olha lá Estava tava em 53 Foi para 33 Beleza? Então você vê aí a função Bem bacana aí Da, é, da Alexa nessa TV E eu posso comandar Eu chamei aquela Aquilo ali que eu chamei de spot Vou apertar aqui ó Desligue spot, demora um pouquinho, mas a tua percebe que não precisa falar Alexa. Oh. Desligue principal, Alexa. Desligue spot, Alexa. Desligue principal, Alexa. Desligue corredor. Alexa, ligue LED. Vocês viram aí, ó? Liga os LEDs dali e o LED lá de baixo. Então, pessoal, agora vamos fazer o teste para ver se está funcionando o nosso retrato YouTube. A TV desligada. Vou apenas falar um comando e a Alexa vai colocar a TV para o YouTube. Então isso não seria possível com, com, nem com o controle remoto seria possível fazer essa, essa atuação, mas apenas com o porque não existe com o botão YouTube nesse controle. Então vamos lá. Alexa, ligue YouTube. Olha, ligou a TV, aguardou 6 segundos vai para o lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok e acessou a youtube. Alexa, ligue direita, aí ó, Alexa, ligue baixo, Alexa, ligue direita, Alexa, ligue cima. Alexa, Hora do Filme. As pessoas estão, a cada dia, é, sendo adeptos à automação residencial e que você, como aluno, possa ter essa certeza que o mercado é muito promissor que a cada dia tem crescido, invista nessa área, estude bastante, que você só tenha crescer e aí montar o seu próprio negócio, é, criar a sua própria empresa e começar esse negócio na sua cidade. Flexa, liga o ar-condicionado, desligar a Desliga TV.